Nós precisamos desmistificar essa ideia de que o coaching é terapia. O coaching ele visa trabalhar o lado profissional, dessa forma a gente vai trabalhar aspectos relacionados ao seu ambiente de trabalho. Se eu perceber que você está indo para o lado terapêutico, eu vou corrigir a rota, porque a finalidade não é trabalhar o lado terapêutico, a finalidade é trabalhar o lado profissional. Eu posso, em determinado momento, identificar que você está precisando fazer terapia. Então, qual é o meu papel? Conduzi-lo a um profissional devidamente preparado para esse fim. Então, não necessariamente eu vou trabalhar o lado pessoal, eu vou focar no seu lado profissional.